Salve aí família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus e bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo aqui é uma coisinha um pouquinho diferente Vamos entrar no mundo dos roleplays, mano, mas não é qualquer roleplay não Esse roleplay aqui é São Paulo, tá ligado? É bem pesado, tá ligado? Vamos lá, mano, é, eu não tô muito acostumado é, com essa questão do, de roleplay, né? Eu ainda estou me adaptando, eu quero tentar fazer alguma coisa da hora, alguma coisa maneira, alguma coisa que é, vocês gostam, tá ligado? Eu não queria trazer só os react, então eu pensei por que não fazer um roleplay. É, o GTA é um jogo que é muito bem procurado e o um roleplay também é alguma coisa que as pessoas gostam. Então eu acho que dá para casar os dois, tá ligado? Dá para conciliar os dois, é, os dois games aqui, o roleplay junto com o GTAzinho o Mestre Ninja. Então, manos, é isso. Hoje o vídeo é um pouco mais simples, eu vim mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas, onde eu moro e tal. E é isso aí, manos. Eu espero que vocês gostem do meu novo amiguinho aí, o Fernandinho lá do, do, do Paraisópolis. O Fernandinho do Paraisópolis é pesado, hein, manos. E tamo junto, mano. Compartilha aí com a rapaziada que também gosta desse tipo de conteúdo e espero que vocês curtem. Tamo junto? Bom, família, então é isso, mano. A gente tá aqui, eu moro no, no interior. Sou uma pessoa, vocês sabem como eu sou, né? Eu, eu sempre sim, visão de tudo, mas eu tô cansado, tá ligado? Eu tô meio cansado dessa cidade, eu quero, eu quero alguma coisa um pouco melhor, eu quero ir pra São Paulo. É, eu mandei alguns currículos aí, pra, uns e-mails, né? Pra algumas empresas. tem um Deixa eu ver se chegou alguma coisa também. Não, não chegou nada pra mim, não rapaziada. Então, eu acabei mandando alguns currículos aí, pra fora, porém não fui chamado. É, vamos esperar aí, né, mano? Ah, uma batida coisa. ali. Eita! Eita, bichiga. Caraca, velho, começando aqui aconteceu um acidente, mano. Vamos ver se o maluco tá bem, ó. Caraca, mano. Caraca. O cara não quer falar com a gente não, bicho. Bom, mano, está aí mais um motivo pelo qual eu quero sair da cidade do interior, tá ligado? Eu tô nessa daí porque eu quero, quero mudar de vida, entendeu, mano? Quero ser alguém fora disso. E aqui, rapaziada, é onde eu moro. Aqui eu não vou mostrar pra vocês lá dentro porque tá uma bagunça, tá ligado? Uma bagunça gigantesca. Então eu não quero mostrar aqui pra vocês e falar: ah, caramba, você não limpa nem sua casa, não sei o que e tal. Bom, todo esse complexo aqui, ó, tudo, tudo isso daqui é da minha tia. Então ela liberou um espacinho pra, pra eu fazer o meu cantinho aqui. Esse, esse daqui é meu último quarto, meu último cômodo. Tá vendo aqui, rapaziada? Tem um ar-condicionadozinho. Eu tô na minha, na minha casinha, de boa A carinha tá querendo fazer uma amizade, mas não fala nada, né pô? E mano, tudo beleza? beleza? E a gente tá aí, né rapaziada? Vamos lá é, Vou mostrar um pouquinho mais da minha city pra vocês Que eu entreguei o currículo, tá ligado? Bom, já fizemos amizade, né filho? Já fizemos uma amizadezinha mais ou menos. Quero mostrar pra vocês aqui ó, Um pouquinho do, do lugar aqui onde eu moro, mano Vamos levar nosso, esse novo amiguinho aí. Tá vendo, rapaziada, por que que eu quero mudar? Tô fazendo esse vlogzinho aqui, ó, mano. Tem algumas coisinhas aqui, ó. Aqui tem o banco, a lojinha onde a gente se alimenta. Ali tem o mercado, tá ligado? A gente pode comprar umas roupas, comprar uns pano e tals. Mas é praticamente isso a city, entendeu, mano? Aqui desse lado aqui, ó. Onde eu tenho o, meu, o tio do taco ali, tá ligado? De vez em quando eu venho comer uma batata. Então é isso né mano, a cidade é praticamente isso E eu tô cansado mano, vamos dar mais uma volta aqui ó, tá vendo? Aqui ó, cadê? Aqui na frente se eu não me engano Aqui na frente rapaziada, é onde eu costumo lavar meu carro Aqui ó, eu deixo meu carro nesse lava rápido aqui ó Tem um amigo meu que, que mora nesse ponto aqui tá ligado? Do lava, ele acaba fazendo os trampinhos aqui, deixa o meu carro em ordem. Também outra coisa que tá me fazendo muito pensar em mudar de, de city seria os mecânicos, que não tá fácil, tá ligado? Aqui tá muito difícil, não vejo mecânico já faz uns tempinhos aqui na city. Você pode notar que tá meio vazio, né, mano? É porque tá, aqui ó, tem um pessoal aqui e tals, mas o governo meio que proibiu a galera aí do Coronga, sabe, mano? A galera do Coronga aí não tá podendo ficar muita aglomeração, né? Então é o que tá acontecendo aí no meu, no meu cantinho aqui doce. Bom, mas vamos voltar aqui pra onde a gente tava. Já deu pra me apresentar pra, pra vocês aqui a minha. A minha cidadezinha. Acho que o cara é uma carona, mano. Vamos dar uma carona pro carinho não, não, não. Não sou Uber, mas não custa ajudar, né, rapaziada Não importa o bom coração, Ó, mas... ah, Tá vendo, rapaziada? Tá bem pouca galera na rua Os parques estão fechados A rua tá bem deserta, tá parecendo um The Walk Dead, tá ligado? Mas é bom pessoal, respeitar aí, né, mano? Eu tô aqui na rua, mas... É, tentando arrumar emprego nesse momento de crise, né, mano? Vamos tentar, né? quem sabe a gente não, não consegue, né, cara? Eu não gosto de ficar parado, tá ligado, mano? só o cara é mosca, né? não gosto de ficar parado, mas eu quero quero desenrolar, trocar de carro, não quero ficar de celtinha, né, mano? Fiz umas parcelinhas no celtinha, quero que tá logo, poder trocar numa nave. Ó, tá vendo as plantações né, rapaziada. Olha as plantações aqui, ó é bom o lugar é é bom porém tem sua desvantagem né mano aquela pessoa de interior Tem um jeito né rapaziada é sempre uma um limite né velho eu não sei acho que eu não nasci para isso rapaziada. eu nasci para isso não né, quero mudar Ih hum, não tem nada aqui, eu acho, mas esse cara tá de caô, hein? Esse cara tá de caô, hein, moço? sei não, esse cara deve estar tá de caô, família. Dá uma carona de bom grado aí, o cara já trollou nozes aí, mas o tá acontecendo? Ah, tamo no giro, tamo no giro Eu Tô com medo, rapaziada, tá estranho O que o cara mandou nós ir pra região Que não tem ninguém Suspeito, hein Suspeito demais, hein Será que o cara tá Sequestrando mais? O cara fica mudando, não fala nada Tá grande, né Vamos chumbar o pé no saltinho, aqui. Botamos um certinho. Vou aproveitar que o tancão tá cheio, só bora. E aí, mano, tá caladão? Quietão? Tá precisando de ajuda aí, pô? Só dá um salve, cara. Não tem que falar, né? Bom, rapaziada acabamos de pegar um cara e ele deve estar tá praticamente na abstinência do bagulho o cara tá na abstinência rapaziada que isso que isso rapaziada o cara eu fazendo aqui o nosso daily nosso vlogão e o cara me abandonou Aqui, deixou na mão Ué, fechou Nem fechou a porta do meu carro Que que é isso, mano? Tá maluco, Joe? Que que foi isso, mano? Vamos lá, vamos fechar a porta aqui, né, velho? Pelo amor de Deus O cara abandonou nós aqui, velho No meio do nada, cara No meio Sim. do nada Não falou nada Deixou nós na mão, bicho que isso Não tô entendendo é nada, família Nada, nada, nada Bom, vou ter que voltar, né Aproveitar que não tem ninguém aqui na rodovia Vou voltar lá pra city vou Voltar pra casa Precisa achar um O acha que é uma pousada? Cara, não, eu tô numa região Que eu não conheço, velho Não conheço, conheço, de verdade Pô, mano ah, vou dar uma encostada aqui, família. Vou dar uma encostada aqui, aproveitar enquanto minha câmera ainda tem uma tem uma bateriazinha. Vou voltar para casa. Bom, família, como vocês viram aí, mano, o cara loucão, loucão de tudo, eu parei aqui pra abastecer o carro, depois de todo esse tempo aqui, cara, peguei uma puta estrada, o cara nem, você viu, meu, saiu, nem me agradeceu, nem falou nada, acho que ele deve ter pensado que quem tava sequestrando ele era eu, na moral, Vamos uma abastecida aqui, família, abastecendo o tanquezão, Cara, a sorte é que ontem eu vim no posto, né? Vim no posto e abasteci. Senão tava na roça. Olha as coelhinhas ali, ó. Da hora. É, o interior é bom? É bom. É legal, é legal. Mas não é pra mim, né, família Ih, cara. Não tô com dinheiro. Ih, hum, cara. Não tô com dinheiro, velho. Oh, meu Deus. Esqueci o dinheiro. Esqueci a bizarra do dinheiro, rapaziada. Tá, ainda tem uma boa parte do tanque aí que tá. Olha isso rapaziada, ele ainda deixou ainda o caminhão aqui, ó. Ele deixou o caminhão aqui. E não falou nada, velho. Foi, foi embora o caminhão dele aqui, ó. Espalhado. Ó, oh, tiazinha, será que ela viu alguma coisa? Será que ele voltou aqui? Oi, tia, tudo bem? Deixa eu perguntar. Sabe o dono daquele, daquele caminhão ali, ó? Eu dei uma carona pra ele, só que ele do nada ele saiu saiu do meu carro, não falou nada, tava acontecendo. E eu queria saber se a senhora não viu ele passando de novo aqui e tal, porque achei super estranho né, é, eu não lembro, a senhora deve ser nova aqui, né, eu moro aqui, pô, moro nessa casa aqui, ó, e tava conversando com o pessoal aqui, que eu faço o vlog, né, pra internet, e ele apareceu do nada, deixou o caminhão aí, saiu, a senhora viu alguma coisa? Acho que ela, não, né, não viu, beleza, valeu, vamos, vou ficar esperando, vai que ele aparece, né, não tem muito o que fazer. Bom família, então é isso, você viu o porquê da mudança pro interior, né, que eu quero sair daqui, é, aparece muita coisa assim, o pessoal é, é meio quietão, não gosta muito de, de falar e tal, e eu já sou um pouco mais, né meu, curto um pouco mais se é, tipo, se comunicar com a população, trocar uma ideia, né mano, fazer uns videozinhos pra internet, então é isso, eu acho que eu vou ficando por aqui, vou finalizar esse nosso daily vlog e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu aí família, falou, eu fui, tchau, tchau.